Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu quero conversar sobre uma coisa que se refere e toca você de perto, que tem tudo a ver com você. Você já pensou que o ano que vem tem eleição? Num todo o Brasil, o ano que vem tem eleição municipal eleições municipais em, em mais de 500 municípios, quase 600 e poucos municípios brasileiros. E é um desafio que nós temos pela frente. Diálogo do Sul convida você a pensar a cidade que você mora. <música> Porque é aí que as coisas acontecem, né? Tudo, toda a sua vida transcorre na sua cidade, não é verdade? Você mora na a sua rua, a água que você bebe, o esgoto que você não tem. Você sabia que sim? Mais de 50% da população urbana do Brasil não é servida de esgoto? Olha que absurdo, né? Um país com 500 anos de vida, e a população ainda não é servida de esgoto. Mas vamos a, a, ao convite que eu quero fazer a vocês. Vamos pensar a cidade em que nós vivemos. Ali onde tudo que nos refere à nossa vida acontece, não é? no município, na cidade. E como o processo de urbanização... No Brasil foi tem sido tão violento, né? Hoje quase 80% da população do país, né, já vive em cidades. A população rural é mínima, né? e, e em muitos lugares no estado de São Paulo, por exemplo, a população urbana é mais de 90%. É mais de 90%, veja você. Então, a importância da cidade. Nós temos que assumir que a cidade é importante. E não podemos, então, agora que vai haver eleição, que essas eleições sejam iguais todas as eleições anteriores. Né? Eleições conduzidas por partidos que não programáticos, não ideológicos, partidos sem programas, Imagine, quase 70 partidos no país, é uma confusão partidária. Né? E nenhum com proposta de Brasil. E nós temos que pensar o município no contexto né, da federação. É, é a, a menor célula da federação, né? é, é o município, depois vem o Estado e aí a União. Mas é, a, é no município que nós temos que exigir que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que nós queremos, né? vamos nos livrar né? dessas eleições em que enganam a gente e não tem nenhuma proposta concreta do que fazer com a sua cidade. Nós já tivemos no passado, você deve estar lembrado, quem tem um pouquinho mais de idade aí, Havia ah, as conferências da cidade. Né? E a coisa não pegou. Não pegou porque, claro, a oposição foi maior do que a vontade da população gerir a cidade. Então vamos inverter a coisa agora. Né? Vamos inverter. Vamos fazer com que a vontade de pensar a cidade seja maior do que a vontade daquela elite que quer aproveitar do poder na cidade, para enriquecimento próprio, para favorecer empresas, para favorecer grupos estrangeiros. Enfim, esse é o desafio. Vamos pensar a cidade e Diálogo do Sul vai ajudar você. Como que o Diálogo do Sul vai ajudar você? Olha, por exemplo, como o excesso de urbanização criou muitos problemas, né? você vê, por exemplo, no Brasil, 50 por... mais de 50% da população não tem esgoto, né? 30% não tem água tratada. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E, e isso acontece no município. Então, a ONU, né, preocupada com o excesso de Problemas que a urbanização tem provocado no mundo todo, em todas as grandes cidades. Não pense que favela é um fenômeno brasileiro, não. Vai em Paris, você vai ver a população marginalizada, igual aqui, igual em qualquer cidade do Brasil, você vai ter na Europa duas cidades, né? a cidade dos ricos e a cidade marginada dos pobres. Isso acontece no mundo todo. Então, a ONU, preocupada com isso, fez já várias reuniões né, com vistas de pensar a cidade globalmente. Né? Porque o problema é global. Então, ela reúne para pensar globalmente a questão do desenvolvimento sustentável e a questão do desenvolvimento urbano. Duas questões fundamentais no mundo de hoje. Né? Como fazer o desenvolvimento sustentável na sua cidade? Né? Como você participar do planejamento da sua cidade? Como você se livrar da ditadura das grandes empresas do capital financeiro e dos partidos que não têm nenhum programa. Como se livrar disso? Ocupando os espaços, discutindo as cidades. Então, com base nos documentos, nós vamos começar a publicar no Diário do Sul, os documentos da ONU, né? os documentos que o Brasil aprovou, né? Quando a ONU fez a Conferência da Cidade, Habitat número 1, um, agora ela já fez a Conferência Habitat número 3. Né? A coisa está evoluindo. Mas quando ela fez já o Habitat número 1, um, o Brasil aprovou o Estatuto da Cidade. É uma lei. É uma lei que nenhuma prefeitura sequer lê. Eu te asseguro. Pergunte para o seu prefeito Quando você o encontrar lá na esquina Pergunta para ele se ele já leu o Estatuto da Cidade É uma coisa incrível É lei Lei que os municípios deveriam estar aplicando Então, também ocorre o seguinte Em alguns estados Estão sendo realizados conselhos Inclusive com assistência da ONU Conselhos para discutir o problema do desenvolvimento urbano sustentável. Aqui em São Paulo, onde eu moro, né, há um, um, um grande conselho que reúne a sociedade civil que está iniciando um movimento que chama São Paulo, A Sua São Paulo. Né? São Paulo é sua. Né? É, então, essa, nós estamos tomando isso também. Né? Pense a sua cidade. Inspirado aqui nesse movimento de São Paulo, nós estamos propondo a você. Né? Pense a sua cidade. Reúne o seu coletivo. Comece em casa né? e reúne o seu coletivo. Reúne na escola, reúne no sindicato, na empresa. Né? Comece a discutir as questões da cidade. Os temas nós vamos fornecendo para vocês tal como eles são sistematizados e discutidos nas Nações Unidas. A gente mostra para vocês e vocês vão adaptar a cada uma das suas situações. Mas o importante é o seguinte, organizar a comunidade para pensar a sua cidade. Não deixar que os outros imponham uma cidade excludente né, para você. Veja que esse é um, um grande desafio. Né? E você aceita esse desafio, tem que nos ajudar. Nós precisamos da sua ajuda, tá? da sua colaboração, porque... <risos> E nenhum jornal, nenhuma televisão vai cobrir as reuniões que você fizer, as propostas que você formular. Diálogo do Sul vai. Então, nós precisamos do seu apoio. Essa é a sua revista. E essa sua revista, para sobreviver, precisa que você colabore. Nem que seja com 10 reais, 15 reais por mês, mas ajuda. Então, você entra no Catarse, Lá no site da revista tem lá, pense, apoie, né você clica ali e cai no catarse. Você não quer o catarse, vai para o Paypal, né? você pode pelo Paypal, cartão de crédito, pode também fazer transferência bancária, né? mas o importante é que você nos ajude a manter, porque nós, com essa campanha, precis... queremos né, fornecer tudo o que você precisa para discutir, a, a, a sua cidade. Nós estamos no Facebook, estamos no, no WhatsApp, estamos no, no Twitter, no Instagram, qualquer uma dessas mídias aí, né, você nos encontra. Mas é importante o seu apoio. Tá? Até!